Ai, filha da puta! Não deixa nem eu entrar. A moral eu tava carregando essa desgraça. Umbado do caralho. Deve ter alguém atrás de mim. Olha que lag, gente. Tô seguindo aquela gostosona ali. Olha lá. Ah, esse mapa que eu conheço. Esse mapa do Counter-Strike, né? Não sei. Ah, sempre me mata, velho. Ai ah, é lá. E aqui ba o kill do cara. Ah, não, velho. Pô, oh, eu odeio esse jogo. Vamos lá, gostosa pular, não? Agora, Ai, vou, matar. vou Ah, que ódio. Vem cá, putinha. Ai, não vou parar de pular. Eu não tô conseguindo, gente. Ah gente, hoje esse jogo é homofóbico. <risos> gente, que isso. A ah, gente eu não conseguiu acertar uma. Que lag é esse? Tome! Tome! Que leg! Meu Deus, quanto gosto, Quanto gostoso! Quanto gostoso. Não, eu sou homem. Ah, toma! Toma! Toma! Ai, delícia, cabrunco! A vitória é tão saborosa, né? Ah, quer ver? Tomei atrás de mim, ó. Ah, vagabunda! Já sei só de estratégia. Toma! Eu tô o susto! Toma! Ah, já sei! Mata com o botão esquerdo! Direito, né? Não sei. Ah, que olho! Mas aprendi, mas eu aprendi, tá aprendendo. Ihhhh! Só uma fome agora! Ihhhh! Sai da frente! Surprise, motherfucker! Ah, me pega por trás. Ai, que delícia! Que isso? Não mata ele, não, viu? Não mata ele, não, nossa rapariga! Ui, ai que susto! Ai, isso se aqui era alguém. Meu Deus, ela fugiu! Ah, ela tava ainda com respawn. Gente, eu não consigo matar uma. E morreu. Morri! Aí, velho, tomei com essa faquinha de machado do um cabronco do caralho. minha tá. capa. Tinha. Ai, ah, eu queria fazer dois combos. Seria tão gostoso. Sai. E morreu. Que é essa, vagabunda? Ah, me matou. Ainda deu um pulinho. Gente, minha faca é muito bonita, né? Olha que faca. Parece um embrião de alguém, né? Um sangue. Na verdade, o embrião é vermelho mesmo, né? Meu Deus. Ui! Essa eu vi, hein? Até eu que sou minhofo. Ah, velho, queria só fazer dois combo. Ah, gente, como? Eu bati nela. Mano, que jogo. Jogo sensacionalista. Ah, velho. Na moral, eu odeio esse jogo. Olha isso, mano. Desgraçado. Um rolamucha. murcha. tá parado! Então eu vou pra cima mesmo. Eu vou pra cima mesmo! <risos> olha, olha, nem viu. Nem viu, ó. Nem viu! Nem viu! Ah! Eu fiquei. Eu fiquei meio zonzeado porque tinha um bocado de gente. Ah, velho, os caras fazem combo comigo. Ah, lá, não dá nem graça. Mata noob não dá graça mesmo, não. Dá licença. Toma também <risos> Ai, adoro quando eu vou matar alguém, velho Eu me sinto, sabe? Eu me sinto tão destemido Dá pra correr, shift? Não sei se dá pra correr porque não me deixa vivo Ah, shift é pra andar Ah, velho, que ódio Gente, eu tô jogando bem até, hein? Que foi? Que foi? Ah, bugou Tome Ah, e ele me matou ah, na moral... Surprise motherfucker! Ah, me pegou por trás! Gente... Minha tita é o quê? Que isso, gente? Toma! Toma! <risos> eu não consigo, velho. Pelo amor de Deus. Eu queria matar alguém duas vezes, entendeu? Eu quero matar aquele que me pegou por trás, entendeu? <risos> ó, tem um grande tá em mim? Tem, ó lá. Que susto vagabundo! não faça mais isso! A sua mãe é uma cadela! A sua mãe faz peso na terra! A sua mãe... faz um combo Faz um combo doido! Faz um combo O que é isso, meu filho? Calma! Delícia! Eu vou ter de vez! Ah, velho! Eu, não sei, eu pensei que ela não tava olhando! Vindo. Ah, eu não mato ninguém, velho! Faz o combo! Faz o combo! <risos> Eu quero ter que fazer o combo! Tome! Toma! Na cara! Pra me respeitar! Que aqui não é sua mãe não! Ah! Que ódio! Ah, como velho? Ele tava de bunda pra mim! Ele conseguiu me matar de costa! Não sei o que foi isso, mas ele me tentou! Ah, velho! Ele sabe que vai conseguir me matar e vem! Ah, esse daí eu vacilei mesmo. Foi a primeira vacilada, né? Não consegue, ah, né? Ah, mentira, velho. Eu ataquei primeiro. Ah, tô ficando um triste. <risos> ah, é tão bom, sei bom. É tão bom. Não. Ah, hum, sou muito ruim, né? Ih, olha lá. Obrigada, sou vagabunda. Ah, me focou por trás, velho. Ele roubo gosta. Roubou aqui ó Olha, com essa faquinha aí. Ah, beleza, beleza. Me mata, quero ver. Quero ver quem vai te consolar quando você tiver. Quando você estiver no chão caído. Tá aqui atrás, né? Ah, não tá. Você ia ficar escondido. Ah, velho. Ô, oh, essa faca tá ruim, hein? Eu acho melhor bater assim, porque assim demora mais. Ah, velho. E eles não se matam. Consegue me matar, mas não mata. Sai. Sai cachorrão. Ai, cachorrão me matou. Sai, cabrúnco, vai. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu vivo e esse cara já me mata, velho. Sai fora, sai dessa. Ah, mano, namora. O que é isso? Ai! Ai, que susto! Que susto, vagabunda! Toma! Ah, acabou? Não, não acabou não, é eu que buguei Ah, eu pensei que eu conseguiria eu tava bem na mira Ui, ele tem olho no cu, hein? Não você sabia, velho? Ah, pelos passos, né? Mano, se eu te matar Ah, deixa eu falar Cara, ele me pega por trás, se eu não virar De novo você? Você não cansa não, né? Ah, só que cara, lacra, se for da lacração. Bem cis, né? Vem cá, tu é trans. Transfóbico esse jogo. Cisfóbico. Que isso? Que isso? Não, por favor, eu tava brincando, eu tava brincando. Eu tava brincando. Ai, eu consegui matar ela. Surprise, motherfucker. Né? Demais. Ai, ai, não. Vugou. Desgraça. Dança gatinho, dança! Ah, o cara me matou, velho! Ai, eu, eu fico desesperado, porque eu quero matar! O tempo tá acabando! Ó, oh, vou matar ela! Pra encerrar! Ai, eu, eu consegui matar o outro, mas... Ai! Toma, tá aí parado por quê? <risos> o cara tava parado. Eu aproveito mesmo que eu sou desses. Ai, gente, eu não quero terminar. Meu Deus, quanta tá gente. Ah, por que você vem pra cima de mim? Toma! Toma! Oxi, tá pulando uma ferereca aí? Ah, sacuda. Ah, gente, acabou, gente. Foi demais. Então é isso, é o resultado da partida. Uhul!